Quero falar para você de uma maneira mais séria, de uma maneira mais enfática sobre a utilização da constelação nas empresas, nos fóruns judiciários, em alguns hospitais. Algumas pessoas ainda pensam que constelação é algo esotérico, holístico, espiritual. Constelação é uma percepção sobre aquilo que não está sendo visto. E não está sendo visto porque faz parte de um inconsciente. E, muitas vezes, tomar a percepção do inconsciente nos custa alguma dor, algum desconforto. Nós não fomos educados para isso. Mas, até as pessoas racionais, até as pessoas que dirigem empresas, juízes, como eu disse atrás, hoje se utilizam desta percepção. Constelação não é técnica. Cuidado o que vocês ouvem por aí. Constelação é uma, um esvaziamento para eu buscar uma nova percepção. Não é só uma técnica. Né? Então, com essa nova percepção, que os juízes vão buscar, que empresários vão buscar para estudar. Eu atendo muitos empresários como alunos, eu atendo muitas empresas, empresas grandes, inclusive, viajo o Brasil inteiro fazendo esse trabalho, e hoje as pessoas, de uma maneira, do jeito delas, racional, conseguem acessar essa nova percepção, conseguem acessar esse novo patamar de questões que estavam ocultas. Do chão de fábrica aos investimentos, empresas utilizam-se da constelação para fazer o para saber o que fazer com o dinheiro, para saber o que fazer com os funcionários, para saber o que fazer com as demissões, com os impostos. Juízes colocam as partes, aconselham as partes a constelar. Sim, porque estão se degradando porque querem ser olhados. Esta raiva, entre aspas, na visão sistêmica, não é uma raiva, é um amor em desordem. Esta parte, por exemplo, uma mulher que está se divorciando desse marido e os filhos estão na questão, muitas vezes ela está numa posse, por exemplo, pode acontecer o contrário, demasiada dos filhos para que o marido a veja com amor, mesmo que seja para se separar. E claro que quando a gente traz essa nova percepção, a visão da alma, a visão da essência, a visão da psique, essa pessoa que está se utilizando dos filhos, nesse nosso exemplo, ela vai perceber que ela está fazendo isso só para ser amada, que ela está causando dor aos filhos, que ela está trazendo histórias dela com a mãe com o pai. Portanto, nem o marido, nem o casamento, nem os filhos têm algo a ver. Invertendo um pouquinho o exemplo também, esse homem vai perceber que por uma lealdade cega, talvez, a um pai a um avô, ele não está disponível para a família, então como é que ele pode reivindicar algo da outra parte? Né? Muitos divórcios que caminhavam para o litigioso são reavaliados, ressignificados numa constelação. Muitos sócios que querem pegar parte do outro pelo medo de perder, e não por vontade própria, uma vontade inconsciente, causada pelo medo de perder, faz essa pessoa tomar uma atitude em desequilíbrio, que mexe muito com o equilíbrio dessa, aí começa a disputa. Quando essa percepção da existência se conversam, as partes se conversam aqui, ninguém quer pegar o que não é. E essa parte dá um lugar para essa, essa parte dá um lugar para essa. Não significa, prestem bem atenção, que esta parte perdoou, esta ou essa parte perdoou. Não. Significa que deu um lugar até, essas partes podem até não se falar tanto futuramente, mas não tem mais o ódio, o amor e a a raiva. E, portanto, essa parte não quer prejudicar essa, essa parte não quer se vingar dessa. As essências conversaram. Pode vir um pensamento dessa pessoa em relação a essa, né? pode vir um pensamento, mas isso não afeta, mas não, não viabiliza uma atitude, né? uma arbitrária dessa pessoa em relação a essa, uma, uma atitude egoísta dessa pessoa em relação a essa. É nesse âmbito, nas essências, que a, a conversa é traçada na constelação. E a sua alma, a minha alma, sabem conversar. A minha essência, a sua essência, sabem conversar. A minha psique sabe entender a sua. Mesmo que eu, Paulo, não entenda a você, você não me entenda. Nesse âmbito, há um acordo... E essas essências são muito maiores. Esse poder inconsciente é muito maior. E essas pessoas não disputam, não degradeiam, não entram mais em conflito. Por isso que a constelação pode ser levada para qualquer lugar. Né? Tem uma matéria no Fantástico, falando da constelação. Tem matéria no Jornal da Record. Eu dei uma entrevista a um programa de rádio falando disso também. Que bom, que bom que a humanidade hoje está olhando para as esferas do inconsciente, as esferas da consciência maior, onde lá pode haver, sim, o verdadeiro perdão, o verdadeiro entendimento. Eu convido a você a se inscrever no meu canal do YouTube, acompanhar esse e outros vídeos, acompanhar uma palestra minha, acompanhar uma constelação, trabalho meu ou de algum aluno meu. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo César Oliveira, assim falei, Raul.